Aqui foi um exemplo que foi retirado do livro Engenharia de Processo de Separação. Né, o exemplo 4.2, exemplo resolvido, página 132 do Azevedo. Bom, os itens A e B eles foram resolvidos em sala de aula, ficando apenas o item C pendente, que é o que eu vou discutir né, nesse vídeo. Então é dada uma condição de destilação, né, pretende se destilar 100 kmol dia a 1 atm, de uma mistura líquida saturada, essa informação é importante, né, em função da nossa linha de operação da alimentação. É uma mistura equimolar de benzeno e tolueno, de modo a obter um destilado com 80 mol por cento de benzeno e um resíduo né, ou produto de fundo com 8 mol por cento de, por cento de benzeno. Então, nós já calculamos né, os itens A e B, já obtivemos né, as razões de refluxo mínimo operacional, né, e é pedido na letra C para determinar o número de pratos reais, se a eficiência de Murphy é, relativa ao líquido é de 0,7. Né? A eficiência de murphy é a eficiência de prato, né? então é a eficiência analisada prato a prato, considerando que o último estágio seja o ebulidor parcial. Então, para o ebulidor parcial, a eficiência de prato é de 100%. Né? Então, isso aqui é uma informação, está né? sendo reproduzida a informação que foi dada em sala de aula, né? durante a explicação, né? quando a gente tem um ebulidor total, nós não temos um, um, um estágio, mas quando a gente tem um ebulidor parcial, né? a eficiência de, de, do estágio é de 100%. É, são dados os dados de equilíbrio. É? foi, foi obtida uma equação de ajuste a esses dados, né? Essa aqui é a equação de equilíbrio né? e essa é essa equação que a gente vai utilizar para obter a resolução, que vai utilizar no método analítico, né? na resolução pelo método analítico. Bom, aqui a gente tem os dados do problema, né? Alimentação, a vazão de alimentação, quilomol por dia, 100 quilomol por dia, é uma mistura aí se é uma mistura equimolar, a gente pode dizer que o nosso ZF é igual a 0,5. O ZF é a fração do componente mais volátil na alimentação. É dito que a alimentação entra no estado de líquido saturado. Essa informação é importante, porque a gente vai ter na nossa inclinação da nossa linha de operação da alimentação uma vertical. É dado também são dadas as frações do produto no destilado e no, do produto de fundo. Né? Então, xd seria a fração molar do benzeno no destilado. Aqui está errado, tá? Aqui é 0,8. E a fração do benzeno no produto de fundo, que essa sim é 0,08. E aqui eu coloquei a equação que é dada, é, baseada nos dados experimentais dessa mistura binária benzeno-tolueno. Bom, do exemplo 2, esse exemplo 3, na verdade, era um grande exemplo, né? esse, esse exemplo que eu aproveitei do 4.2 é um exemplo adaptado, tá? mas ele vem originalmente... Né, dessa referência que eu passei né, no início do, do vídeo. Tá? Então, na verdade, é um grande exemplo e eu, de acordo com o que era passado em sala de aula, eu dividi esse exemplo, eu fracionei o exemplo, para conseguir aproveitar o mesmo exemplo em condições diferentes, em períodos diferentes de aula. Tá? Então, do exemplo 2, que foi discutido em sala de aula, né, eu resolvi o problema, pelo método analítico e pelo método gráfico. Considerando os dados obtidos pelo método analítico da resolução, a gente obteve uma razão de refluxo mínima de 0,382, uma razão de refluxo operacional de 0,707. A gente ainda obteve um y asterisco e o x asterisco, que seriam as condições no equilíbrio, de 0,717 e 0,5. Então, com a razão de refluxo operacional, é possível a gente obter a nossa linha de operação de retificação. Aí a gente vai chamar de LOR, tá? e ela está descrita aqui, y igual a 0,414x mais 0,469. Então, essa equação é que responde a nossa reta de operação para a seção de retificação. Bom, a letra C pede o quê? Pede o número de estágios né, reais e ele dá uma eficiência de prato de 0,7. Bom, antes de entrar na, na solução do problema, é importante a gente né, rever essa questão de eficiência de prato. A primeira coisa é que nós temos, podemos ter dois tipos de eficiência de prato. Uma referente ao vapor, que a gente chama de EPV, e outra referente ao líquido. Obviamente, dentro de uma coluna de destilação, o vapor que está subindo nessa coluna, passando de prato em prato, ele vai enriquecendo em relação ao componente mais volátil. Enquanto que o líquido que desce nessa coluna e passa de prato em prato, ele vai empobrecendo em relação ao componente mais volátil. Então, em função disso, a gente tem que a eficiência de prato referente ao vapor, ela é medida em termo de y, enquanto que a do líquido ela é medida em termo de x, ou seja, a do vapor é o enriquecimento, enquanto que a do líquido é o empobrecimento, referente sempre ao componente mais volátil. Bom, o problema diz que a eficiência de prato referente ao líquido ela é de 70%, então EPL é 0,7, né? então a gente vai se restringir a utilizar a equação referente ao líquido. Em termos práticos, o que seria isso? Então, a equação diz que a eficiência de prato de líquido ela é uma razão entre o empobrecimento real do líquido pelo empobrecimento ideal do líquido. Então, é quanto que o líquido empobreceu realmente, né? quanto é, dividido por quanto que ele poderia ter empobrecido se a eficiência do prato fosse de 100%. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um líquido, né, considerando aqui esse prato, né, o prato N, a gente vai ter um líquido entrando nesse prato com uma composição Xn-1. Né, após o contato com o gás que entra nesse prato também, vindo do estágio anterior, o líquido vai sair com uma composição reduzida em relação ao componente mais volátil. Então, ele vai empobrecer. Então, ele entra no prato com Xn-1 e sai com Xn. Então, essa diferença é quanto que ele realmente empobreceu. Mas existe uma condição de equilíbrio, que é o Xn asterisco, que é a condição máxima de empobrecimento que o líquido poderia ter alcançado se a eficiência de transferência de massa fosse de 100% nesse Estágio. Então, se a gente plotar um gráfico XY, a gente vai ter o que? Aqui seria a nossa linha de equilíbrio. Isso daqui é uma parcela da. da é uma, é um, se a gente colocasse uma lente de aumento no gráfico de uma destilação contínua com, com razão de refluxo, um refluxo, a gente iria enxergar algo do tipo. Ah, então, na prática, a gente teria o quê? É, aqui seria a, na construção do estágio de equilíbrio, né, a gente viria do ponto na linha de operação até a linha de equilíbrio. Chegou na linha de equilíbrio, a gente desce na vertical até a linha de operação. Depois projeta novamente na linha de equilíbrio e a gente vai fazendo esse procedimento até alcançar a composição final do líquido. Tá? Então aqui a gente tem o que né? Esse trecho de reta aqui, segmento DE, seria a máxima condição de empobrecimento do líquido. Então se o líquido entra nesse prato, e ele, esse prato tem uma eficiência de 100%, o que na prática não vai ocorrer, mas considerando que tem uma eficiência de 100%, esse líquido sairia, entraria nesse prato com uma composição xn-1, e ele iria sair desse prato com uma composição xn asterisco. Como na prática essa eficiência não é de 100%, esse valor ele não é alcançado, xn asterisco. Então, é, o valor que ele vai sair desse prato, na composição, será um valor menor que xn asterisco, que aqui está sendo denominado de xn. Tá? Então, db significa o empobrecimento real do líquido, enquanto que DE seria o empobrecimento ideal. Bom, entendido isso, a gente vai precisar é, aplicar a definição né, de, de eficiência de prato em cada prato. Então, a gente vai precisar fazer isso prato a prato, desde o meu XD inicial, até dois, quatro, seis, até o meu XD Então, meu xw 0,08. Tá? Então, a gente vai precisar contabilizar né, de que maneira, qual vai ser o comportamento desses estágios considerando essa eficiência de 0,7. Bom, nós temos já definida a equação da linha de operação de retificação e essa equação ela vai ser muito importante porque ela vai nos ajudar a determinar o valor de x1 um asterisco. Tá? Então, a gente teria o quê? Na verdade, o primeiro prato, ou seja, no topo, o primeiro prato da coluna ele é localizado lá no topo. Né? É de onde sai o vapor mais enriquecido né? de toda, de toda a, a, a, a extensão da coluna. Então, pela equação que relaciona a eficiência de prato referente ao líquido, a gente teria o quê? xn menos 1, que é o valor que parte da linha de operação, até, ele pode variar até, o segmento E, né? ou seja, pode variar até xn asterisco. Só que a relação é o valor real pelo valor ideal. O valor real seria db, ou seja, xn 1 menos xn. Tá? Então, xn 1, é o meu valor que eu tenho, 0,8. Seria o meu xd, tá? por isso que está aqui o xd. Menos o, o x1, que seria o, o xn, seria o x1, que é quanto que ele empobreceu. né Qual é a, a composição desse líquido quando sair desse prato? Eu não sei. É um valor x1, que eu chamei de x1 referente ao primeiro prato. Dividido por 0,8 menos x1 asterisco, que seria o xn asterisco. Ora, eu também não tenho o x1 asterisco, mas eu tenho como determinar esse valor. De que maneira? Né? A gente vai ter, né, para o xd igual a 0,8, xd igual a 0,8, o meu y ele não vai variar, independente da posição que essa composição estiver. Então, se o valor real for E, se for B, se for um valor, valores intermediários, qualquer valor, independente da eficiência do prato, o meu Y vai ser o mesmo. Ah, o meu Y, nesse caso, vai ser o mesmo. Então, a gente vai ter o quê? A gente considera sempre que o ponto na linha de equilíbrio, a gente chama de asterisco. Tá? Aqui, ignorem o que está isso daqui é referente ao vapor, esse y asterisco. Tá? Mas se a gente tem aqui uma composição xn asterisco, yn asterisco. Se eu tenho xd igual a 0,8, que é o meu xn menos 1, se eu substituo esse valor na minha linha de operação, na minha equação da linha de operação aqui, eu vou obter o valor de y, que é correspondente a qualquer valor nessa horizontal. Ou seja... Aqui, no equilíbrio, vai ser o mesmo valor que aqui no, no ponto B, que no ponto D e etc. Então, para xd igual a 0,8 nessa equação, a gente obtém, né, nesse ponto aqui, 0,8, é o mesmo valor. Tá? Seria o mesmo valor. Com y1 asterisco, como eu estou considerando na linha de equilíbrio, o meu y1 pode ser exatamente o meu y asterisco. Logo, se eu substituo o meu y asterisco, que é o mesmo valor 0,8, nessa equação da linha de equilíbrio, que foi dada no problema, eu obtenho o valor de x1 asterisco, que seria o meu xn asterisco. Tá? Então, substituindo o valor na equação, a gente obtém x1 asterisco 0,611. Então, agora, eu posso entrar com esse meu valor aqui. E aí, eu obtenho, né, igualando a eficiência de 0,7, eu obtenho meu x1. Tá? Então, aqui, 0,8 menos x1, que eu não sei o que eu quero calcular, dividido por 0,8 menos 0,611. Aqui eu arredondei até o valor. Tá? Então, com isso, a gente obtém um valor de x1 igual a 0,667. Então, esse valor... Né? Seria como se aqui fosse 0.667. Como aqui a eficiência é real, ele não vem até a linha de equilíbrio para descer, ele desce antes. Então, ele vem do ponto real dele em direção à linha de operação para continuar a contabilização dos estágios. Então, esse valor de x1 vai ser o meu próximo xn-1, porque é o valor da composição que o líquido vai ter antes de entrar no próximo prato. Tá? Então, no segundo prato. E eu preciso fazer de novo a mesma sequência de, de ideias. Então, o meu xd já, já não é xd. O meu xn menos 1 já é o meu x1. Menos x2, que é o que eu não sei. Né? Dividido por x1 menos x2 asterisco. Então, x2 asterisco eu também não tenho. mais se eu tenho x1 igual a 0,667, substituindo na equação da linha de, de operação da retificação, eu vou obter y2, a mesma coisa, para qualquer ponto nessa reta horizontal, o meu y vai ser o mesmo. Então, se eu sei o meu y em qualquer ponto, eu sei o meu y no equilíbrio, que é o meu, eu posso chamar de y2 asterisco. Então, substituindo nessa equação aqui, eu obtenho esse valor aqui, tá? substituindo esse valor aqui na linha de equilíbrio, na equação da linha de equilíbrio, eu vou obter xn asterisco, que seria o meu x2 asterisco. Então, substituindo, obtenho x2 asterisco, a mesma coisa, entro com esse valor aqui, igualo ele a 0,7 e obtenho o meu valor x2. Então a mesma coisa, o x2 aqui já vai ser. É o próximo xn-1 do terceiro prato, que é o próximo, que é o prato subsequente. Ah, e se eu fizer a mesma coisa, né, vou obtendo valores, né, são sequências muito parecidas. Ah, no quarto prato é onde a gente vai finalizar a questão do, é, é, da, re, da retificação. Né, por quê? Então vamos avaliar aqui. É, se eu... Fizer a mesma, o mesmo cálculo que eu fiz para o primeiro, segundo e terceiro pratos, eu vou obter aqui um x4 de 0,476. 0,476, se a gente observar, ele é um valor menor do que a composição da minha alimentação. 0,5. Ou seja, 0,5 é o que limita... Aqui, a questão da retificação e do esgotamento. Vamos avaliar aqui. Né? Então, a gente tem já, já tinha definido a nossa linha Q, que é a linha de operação da alimentação, e a nossa linha de retificação. Né? Ou seja, a alimentação está sendo feita em x igual a 0,5. A gente tem um líquido saturado, por isso essa vertical aqui. Ah, então, se eu tenho... Essa composição significa que, de 0,5 em diante, a gente entra na seção de esgotamento. Eu já não posso considerar a mesma equação para os próximos pontos, já que a gente vai ter inclinação diferente. Tá? Então, quis só mostrar aqui para justificar o porquê. Tá? Então, a partir do quinto prato, necessariamente a gente vai ter que determinar a equação da linha de operação do esgotamento. Ah, para poder não obter valores errados. Obviamente, se a gente usar a equação da retificação, e se por, alguma, por algum descuido a gente fizer isso, a gente vai obter resultados bem distantes dos valores que deveriam ser obtidos. Bom, a linha de operação de esgotamento, como é que eu vou obter essa linha? Ela tem esse formato, y igual a L barra sobre V barra x, menos W sobre V barra xw. Então, daqui dessa equação, a gente tira o coeficiente angular, l barra sobre v barra, e o coeficiente linear, é menos w sobre v barra xw. O gráfico ele vai ser bastante útil para a gente, né? ele vai nos dar referências para a gente obter essa equação. Bom, agora sim, né? seguindo aqui como eu estava antes, depois de construído o nosso gráfico, né? baseado nos valores que foram dados, a gente tem como construir as nossas linhas de operação. Né? A minha linha de operação do esgotamento, ela vai ser a linha em que XW, é, a partir de XW fazendo uma ligação né, desse ponto com o um ponto em comum da linha de, de operação da retificação com a da alimentação, a gente fecha a linha uh, para a sessão de esgotamento. Né? Então, eu não preciso graficamente nem resolver qualquer tipo de problema aqui, basta eu fazer a união. Se eu identifico esse ponto comum entre a linha de operação, a linha Q né, da, da alimentação, com a linha de operação da retificação, automaticamente a minha linha é, operacional do esgotamento, já, já estará definida graficamente. Tá? Porque o, o, as três linhas precisam se encontrar em um ponto comum, que é justamente né, esse ponto. Bom, em ZF igual a 0,5, pela linha de, de operação da retificação, né, aqui qualquer se eu tenho essa equação, se eu tenho essa equação, esse, ou se eu tenho essa equação, aqui a gente tem um ponto em comum. Né? A minha equação da linha de operação da retificação é uma equação real. Se eu substituo o meu valor de x, zf igual a x igual a 0,5, nessa equação, eu obtenho o meu y, né? que é um y comum aqui. Tá? Que é 0,676. Então, agora, definindo y, eu tenho dois pontos é, tem um ponto x y aqui e tem um ponto x y aqui não é? tendo dois pontos x y eu consigo com exatidão determinar qual é a minha linha meu coeficiente angular né? eu até poderia né, tentar identificar o meu coeficiente linear mas aí vai dar um valor negativo dificulta essa determinação então como é que a gente faz para determinar o coeficiente angular da linha de operação do esgotamento. Se eu tenho dois pontos, a gente vai ter aqui um x e um y. Poderia, é simplesmente a tangente. Né? Então, eu vou ter delta y sobre delta x. Delta y vai ser o y1 menos y2, y0, se eu quiser, eu chamei de y0, né? já que o ponto 1, nesse caso, seria x igual a 0,5 e y igual a 0,676. O outro ponto é x igual a y, já que está na linha de referência de 45 graus. Então, aqui, a gente vai ter, fazendo a diferença entre x e y, a gente obtém o valor do coeficiente angular de 1,419. Então... Agora, eu preciso determinar o meu coeficiente linear para construir a minha equação da reta para essa é, linha de operação. Como é que eu faço isso? Se eu tenho o meu coeficiente angular, né, basta eu montar a equação da reta aqui, né, igualando em x igual a zero, a gente vai obter o y igual ao próprio coeficiente linear, que é onde vai interceptar o eixo y. Ah, então, com isso, a gente obtém a nossa linha de operação para o esgotamento, que é a equação que a gente vai usar do quinto prato em diante. Tá? Então, eu preciso disso, senão eu vou usar, é, obter valores errados se eu utilizar a equação anterior, que era referente à retificação. Tá? Então, para o quinto prato, fazendo a mesma coisa. Né? A diferença agora é só que eu obtive a nova equação da, é, operacional para o esgotamento. Então, eu não tenho x5 asterisco, mas eu tenho como obter isso através, aqui, com x4, né? Substituo x4 na equação do esgotamento, obtenho y, que é o mesmo. Ah, e, com isso, a gente vai, a gente obtém o valor de x5, 0,435. Fazendo isso para as diversas etapas, a gente vai chegar no 11 primeiro prato, onde será feita última análise dentro da coluna, tá? então, baseado no que foi feito, né? Quinto, eu não, tenho, eu não tenho resolvido aqui para vocês o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo prato, mas é o mesmo procedimento, né? se vocês forem fazendo isso, vocês vão obter no décimo prato o valor de x10 igual a 0,164, né? então aqui me resta novamente o não sei x 11 que é o que eu quero calcular, mas eu não tenho também o x11 asterisco fazendo a mesma coisa. Então, para x10 0,64, nessa equação a gente encontra o y asterisco. na linha de equilíbrio. Na equação da linha de equilíbrio a gente obtém o x11 igual a 0,1. Então, substituindo aqui na na equação na eficiência de prato a gente obtém o x11 de 0,119. No décimo segundo prato ó, a gente tem que observar que o nosso xw ele é igual a 0,08, né? então é a condição de empobrecimento do líquido, né? o líquido no, no fundo ele vai sair com uma, uma composição 0,08. Se eu fizer a mesma coisa para o 12º prato, a gente vai obter aqui ó, um valor de 0,079, né? bem aproximado o valor de de 0,8, né, um, se a gente quiser arredondar, a gente arredonda esse valor para 0,8, né, ele até poderia ter colocado um igual aqui, que ele é um valor praticamente igual, tá? Então, se a gente obteve o valor no décimo segundo prato, de 0,079, né, que é aproximadamente igual a 0,08, a gente pode dizer que o nosso último estágio é esse, é o décimo segundo prato, e sendo que esse prato, ele, na verdade, é o próprio ebulidor parcial. Por quê? Porque o problema diz que essa, esse processo ele tem, a, a coluna está ligada num ebulidor parcial, e que o ebulidor parcial possui eficiência de 100%, e não mais 70%. Então, inclusive, para 100% a eficiência ainda é maior ainda, né? esse valor ele seria até menor ainda do que... 0,079. Tá? Então, dentro da, com isso a gente consegue concluir que dentro da coluna a gente vai ter 11 pratos e fora da coluna né, como mais o ebulidor parcial. Ou seja, 12 pratos, sendo 11 na coluna, mais o ebulidor parcial. Né? Se a gente for plotar isso graficamente, ao invés de ter o estágio vindo até o equilíbrio, percebam que a linha ela percorre um caminho diferente, que é justamente baseado na eficiência de prato. Então, aqui a gente teria o número de estágios conforme a gente calculou. Se a gente quiser arredondar aqui, daria... 13 estágios, né? se for fazer graficamente, o número de estágios reais seria menos o, o número de pratos reais, obviamente, seria igual a 12.